Olá, eu sou a Vi do blog Santa Ironia E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei de comprar pra levar pra faculdade Mas assim, depois que eu sentei aqui, eu percebi que tudo que eu comprei É exatamente o que tu vai precisar pra ir no primeiro dia de aula na faculdade E tu não tem noção do que tu vai ter de cadeira Então, isso aqui que eu comprei é o teu kit de sobrevivência Eu comprei, primeiro, uma agenda eu comprei assim, de frufruzinho, porque eu gosto. Eu tenho sério problema com agendas e cadernos e coisas lisas, então vocês vão ver que tudo meu é cheio de frufru. Mas é porque eu gosto, é porque isso me incentiva a estudar mais do que se eu tivesse comprado tudo, tipo, da linha neon e azar. Eu prefiro assim. E esse aqui tem uma folha legal, bem cheia de espaço. Outra coisa que eu comprei foi essa caneta, e eu achava que ela vinha assim, mas não, ela vem dentro de uma caixinha. Ela vem aqui dentro. E tem a opção de cores tradicionais, que é a que tem preto, vermelho, preto, vermelho azul e verde, aquele verde tradicional. E eu comprei essa aqui com umas cores mais fofinhas, tem azul claro, verde, roxo e rosa, porque eu deixo ela pendurada aqui. Sempre, tipo, a minha agenda é assim, o ano inteiro. Ela fica com a caneta aqui pendurada e eu vou usando as cores. Aí eu boto cada cor pra uma coisa. Mas, se tu quiser comprar a opção normal ou uma outra caneta, eu recomendo que tenha um negocinho de, desse negocinho aqui de prender pra deixar assim, que é bem mais fácil e tu não vai perder. Outra coisa que eu comprei foi post its Comprei esse bloquinho grande de coração, porque era o que tinha. E é da Office Basics, não é da Post-it. Então, e eu comprei essas flags também, que tem dois tamanhos. Um caderno de uma matéria só. assim o meu curso não precisa mais que isso. Mas tem cursos que provavelmente tu vai precisar ter um caderno de, três, de dez matérias. O meu não precisa, com um caderno só eu me viro muito bem o semestre inteiro. E eu comprei este lindo do Mickey, que eu sou apaixonada pelo Mickey e eu achei linda essa capa. E a folha é super normal. Tem bem pouco desenho. Esse aqui tu não precisa comprar, tá? Eu comprei porque eu precisava ter dois. E aí eu comprei esse da Barbie também. Que todo mundo já falou, que tá escrito Style Icons Come and Go, But I'm Still Here. Que seria ícones de estilo, vão e vêm, mas eu continuo aqui. E tem o adesivo, tem todo aquele frufru. E a folha também é bem normal, tem pouco desenho, tem bastante espaço para escrever. Então, recapitulando, o que tu precisa levar no teu primeiro dia é a tua agenda e um caderno. Agora, se tu for daqueles que não gosta de carregar muita coisa, leva um caderno ou uma agenda, alguma coisa para escrever e a caneta. E, gente, não se afobem a comprar coisa no primeiro, antes de ir na aula. Na minha faculdade, pelo menos, no meu curso, os meus professores pedem coisas. Então, eles te dão uma lista de material que tu precisa ter na aula dele. Se eu sair, quando eu entrei, ninguém me falou isso. E eu comprei um monte de coisa que eu não precisava ter comprado, porque eu não ia usar. Então espera no teu primeiro dia, ele vai te explicar tudo o que tu precisa ter. Se tu precisa ter algum livro específico, se tu precisa ter algum material específico. O meu tinha que comprar lápis de cor, canetinha, papel, 90 gramas. Um negócio muito específico que eu jamais teria imaginado que eu ia precisar. Então assim, calma, respira fundo, não te afoba na livraria, porque eu sei. Eu sei que é complicado, a gente quer comprar tudo, porque tem muita coisa legal. Mas calma, nem sempre a gente precisa de tudo isso. Compra o teu caderno ali, que tá ótimo, já é tudo que tu precisa. Se quiser comprar uma caneta diferente também. Eu ainda não comprei minhas canetas diferentes, porque eu quero ir em outro lugar comprar, na Americanas não tem a que eu gosto. Então, quando eu comprar, eu mostro pra vocês qual que eu comprei direitinho, juro. Ah, eu fiz uma série de posts lá no blog sobre faculdade. Se tu tá precisando de ajuda, eu vou deixar o link aqui embaixo. E se tu tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários que eu volto a responder. E é isso! Eu espero que tenha gostado. Se essas dicas foram úteis para ti, dá um like aqui embaixo. Não esquece de mostrar para teu amigo que tá indo pela primeira vez para a faculdade e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!